Esconderijo, a festa Esconderijo, festa, festa Festa, dia 2 de dezembro Sábado, 2 de dezembro A partir das 11 horas da noite Aqui no Rio de Janeiro, no Galeria Café Em Ipanema, comemorando a primeira Temporada de esconderijo, dia 2 de dezembro No Galeria Café em Ipanema Com as DJs, Tata Tomazini e Marília Entra no link do evento E confirma sua presença Não precisa se esconder Vai ser a festa, é só clicar no link do evento e confirma sua presença, porque vai ser incrível a festa. 2 de dezembro vai ter sapatão, sim. Eu vou tocar altas músicas erradas e espero todos vocês. No Galeria Café, aqui não precisa se esconder. Vai ter música. E claro, muito sapatão. Festa Festa. Gostou? Onde tudo cabe. E já. A, a festa. Onde tudo cabe. Vem com a gente. Nos vemos lá.